E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka. Mano, hoje a gente vai fazer a configuração de tunagem da Lamborghini Huracan STL para vencer corridas no modo online e no modo campanha também, tá? Eu vejo que tem muitos jogadores que gostam de testar a velocidade máxima, se o carro chega a 400 km por hora, mas a ideia nossa aqui é ganhar corridas pra gente ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar as peças que eu coloquei nela, depois a gente vai comparar ela com o Porsche 911 e a Lamborghini Cian também. O nosso carro está com o motor original Esse carro aqui está com a transmissão nas quatro rodas A melhor opção para ele é a transmissão nas quatro rodas Então coloca Coloca composto de pneu de rally que ficou muito bom nela Largura de pneu traseiro no máximo largura de pista dianteira no segundo estágio, largura de pista traseira no máximo, temos que colocar a transmissão de 7 marchas, porque senão ele vai para a classe S2, esse carro aqui a melhor opção para ele é a classe S1, se você não sabe identificar a classe ideal do carro, dá uma olhada na lista de dicas que está aí na descrição, lá dá para você identificar qual é a classe ideal dos carros aqui no Forza, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida para a gente melhorar a manobra, barra estabilizadora de corrida na frente, barra estabilizadora de corrida atrás, redução de peso de corrida, coloque a entrada no máximo, coletor de admissão no máximo, sistema de combustível no máximo, ignição de corrida, escapamento de corrida, esse modelo aqui não fica legal com anti porque senão ele vai para classe S2, esse carro é classe S1, e cilindrada de corrida, essa aqui é a configuração de tunagem que é muito importante fazer, porque senão você não consegue aproveitar o máximo do carro. Pressão de pneu, a escala de marcha é essa, alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecedores, aerodinâmica e diferencial. E para a gente ver se o carro realmente ficou bom, eu vou entrar no modo rivais aqui dessa corrida de circuito do estádio, tá? Porque eu tenho um tempo aqui do Porsche 911 GT3 2021. Ok, Lamborghini Huracan abrindo a primeira volta aqui no circuito do estádio. Quem tá na frente dela aí é um Porsche 911 GT3 que tá com configuração de tonagem compartilhada também. Você tá vendo que a Lamborghini Huracan STO já é um carro bem melhor de curva. Pra quem não sabe, o tempo que eu fiz com esse Porsche aqui, 52.7, mano, a gente demorou muito, tá? Quem acompanha as nossas lives da Twitch lá sabe que eu demorei pra virar esse tempo. E olha a facilidade que a Huracan STO consegue nas curvas, tá? Fazendo curvas de alta velocidade muito melhor que a Porsche 911. Dá para ver que a Porsche ela tem mais reta, né? Já a, essa Lamborghini aqui, ela tem mais manobra. Ou seja, é um carro para você aproveitar mais em corridas de circuito, corridas de velocidade. Esse tempo que ela virou aí, ó, 52.7, a Porsche, é um tempo de corrida online muito, muito bom, tá? Esse tempo aí é para ganhar corrida. E dá para melhorar muito mais esse tempo aqui. Ela consegue virar 51 aqui de boa. Eu só dei uma volta. Em corrida de circuito está aprovada, mas será que ela consegue vencer a Cian, que tem uma reta muito boa? Eu tenho um tempo aqui no modo rivais com a Lamborghini Cian. Essa aqui é a corrida de velocidade da Riviera. Vamos desafiar a Cian R. Bora lá Lamborghini Huracan STO agora que complica a vida dela né que aqui tem muita reta essa aqui é a única pista que você tem muitas retas e que cai no modo online por isso que eu gostei de eu queria trazer ela pra cá ainda bem que tinha até uma Lamborghini Sian pra gente fazer aquela comparação né porque a Lamborghini Sian na reta a bicha é braba tá mas tipo assim a Lamborghini Sian eu gosto dela mas, mano, ela só anda bem aqui. Por que, que ela anda bem aqui? Porque aqui tem bastante reta e a Lamborghini Sian não precisa fazer muita curva aqui. Você está vendo que nas curvas a Lamborghini Sian fica muito para trás. É por isso que eu prefiro um carro mais equilibrado. Eu sou mais um carro que tem uma aceleração boa e não tem aquela velocidade final absurda, tá? Que o pessoal fica, ah, meu carro chega a 400 km por hora. Mas não adianta, tá vendo? A Cian, ela é boa de reta só que perde nas curvas, tem que ter um carro equilibrado, um carro que tem uma manobra bacana e tem uma velocidade boa. São poucos carros que a gente tem essa configuração, só os carros absurdo mesmo, que nem carros RWD, que são pouquíssimos aqui no jogo. A gente sabe que os carros 90% ou mais, 95%, 98% dos carros aqui no Forza são compatíveis com transmissão nas quatro rodas para você ter o melhor aproveitamento. Tinha até um jogador experiente ontem correndo com a gente, que ele arriscou fazer a configuração desse carro aqui RWD, não conseguiu ter um desempenho bom. Na largada, todo mundo passou na frente dele, ele teve que sair, colocar uma tonagem com a transmissão AWD. Para você ter certeza que o carro é compatível AWD, é só você colocar a transmissão nas quatro rodas nele, você vai ver que o nível dele cai. E o pneu de rally também cai o nível, né? O pneu de rally eu chamo de pneu intermediário aqui. Se você olhar o pneu de rally mesmo, aqui ele não presta para corrida de de rally, né? A gente coloca o off road. Eu acho que o pneu de rally tá mais como um pneu intermediário aí para quem quer baixar o nível do carro sem perder muita aderência. Olha essa briga, mano. A, a Lamborghini Sian vai embora na reta, depois a STO busca na curva. A STO vai ganhar, velho, é um carro muito, muito bom, tá? Erro de quem falar que esse carro aqui não é bom, pode colocar na lista aí dos seus top carros da classe c 1 que esse carro aqui pode levar pro modo online, velho, corrida de circuito é muito bom. E não esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise de carros, deixa o like aí, manda um salve nos comentários também. Como esse carro é um semi-pista, né? nas curvas esse carro é muito bom, só que perdeu um pouco na reta, né? Cara, temos aqui uma corrida online, tá todo mundo com essa Lamborghini aqui, só tem dois ou três carros ali, bom que dá pra gente ver o desempenho dela aqui no modo online. Se você quiser participar das nossas corridas, é só você colar lá na Twitch, o link da Twitch tá aí na descrição, se você é novo no canal também, dá uma olhada na lista de dicas do Forza Horizon 50, é muita dica para você que é iniciante no jogo, às vezes você achou que o vídeo foi meio confuso, muito rápido, mas aí na descrição tem dicas mais detalhadas de tudo que você puder imaginar aqui a respeito do Forza Horizon 5. Hoje a galera tá pegando esse carro aqui para testar no modo online. Não é só porque é um novo carro, mas porque a... o desempenho dele tá muito bom. É um carro que a gente tem que comemorar, né? Que o desempenho dele tá bacana, porque geralmente os carros que estão chegando pra gente aqui estão chegando uns carros pesados, né? Uns carros que estão vindo aí na classe S2, a gente vai botar na S1, presta. Agora, semana que vem, a gente tem mais... Tem, tem um modelo, né? Eu esqueci qual que é o modelo que a gente vai pegar na semana que vem. Acho que é um Porsche modelo de corrida. Se eu não me engano, ele tá na classe S1 também, alta. Talvez vai ser um excelente carro também, mais uma opção pra gente aí. Então, fica ligado pra você não perder esses carros que estão chegando aí pra gente. Eu tô curioso pra testar o Porsche elétrico, tá? Eu dei uma voltinha com ele, achei interessante. Me lembrou aquele, aquele Volkswagen que a gente tem... Lá no Horizon 4, que é um carro muito bom em corrida de circuito, porque ele tem uma manobra absurda. Esse Porsche aí, se der, a gente pode colocar ele na Classe S1, colocando um pneu de rally para dar aquela nerfada no carro, sabe? O bom desse pneu de rally é que ele salva, né? Esse carro aqui, por exemplo, se não tivesse a opção de colocar pneu de rally, ia ser um carro zoomado, porque esse carro aqui na Classe S2, para corrida mesmo, para fazer corrida e tal, ele não ia conseguir de jeito nenhum. O nível de, de ADS desse carro é de carro classe s1 assim como é o porsche 911 gt3 eu sei que a galera gosta de testar a velocidade máxima dos carros eu fazia muito isso no Forza motor sport 3 cara eu não sabia de nada tornar essas coisas então acho eu só queria mesmo entupir o carro de motor e andar em linha reta eu tenho quase certeza que muitos do pessoal que é aqui do canal fazia isso ou até hoje faz ainda né eu não, não, não vejo muita graça eu gosto mais de fazer a configuração do carro focado em ganhar corridas online agora que eu tô vendo ali que o nosso carro virou 52,9 melhor volta né esse é um tempo aqui que se você conseguir virar é um tempo muito bom dá para você ganhar várias corridas no modo online com esse carro aqui se você conseguir virar a média de tempo assim interessante é só você comparar né se você tiver correndo no modo online ver o outro pessoal que tá jogando veja o tempo que a galera tá virando e tenta virar ao mesmo tempo e com o mesmo carro também esse carro aqui é bom que dá para você levar para tudo cara é um carro bom de circuito e corrida de velocidade também a maioria ele anda bem Mano, então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não for inscrito, já se inscreva, aproveita a lista de dicas que tá na descrição e os próximos carros que eu vou trazer pra você. E se você quer se livrar do energético, quer uma opção mais barata e 100% natural, conheça a Overclock que tá na descrição, o link aí. E se você resolver adquirir o produto, não esqueça de utilizar o meu cupom para você dar uma ajuda aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo.